Fiz um vídeo esses dias falando sobre como você investir com pouco dinheiro. Queria que você assistisse esse vídeo, buscasse na internet outros vídeos que falam disso, de educação financeira. Mas o que tem isso a ver com saúde e segurança, com técnico e segurança? Tem tudo a ver. Nós precisamos ser ensinados desde cedo... E se você tiver crianças pequenas em casa, é a hora de começar a ensinar sobre educação financeira, para que você tenha saúde mental e, lá na frente, você seja uma pessoa equilibrada e também nesse aspecto. Muitas vezes as pessoas se expõem a riscos, muitas vezes porque estão com a cabeça viajando, a gente fala, está viajando na maionese, porque está cheio de problema financeiro, cheio de conta para pagar. E, então tem tudo a ver. Todas as coisas estão conectadas, não existe como a gente chegar e falar assim, peraí, virar um botão aqui e dizer, eu viro esse botão, desligo e começo a trabalhar esqueço de tudo e de todos. Não existe, não, não é assim, e não, não pode ser assim, você é um ser humano de carne e osso, de sentimentos, e não tem como você ligar e desligar esses sentimentos quando vai para a empresa. Então, eu quero dizer para você e te incentivar a começar a investir, é, abra uma conta digital numa corretora eu eu fiz isso aí na é, nesse banco é, Nubank, bank no que tem uma corretora lá qualquer outro qualquer outra corretora é, XP investimentos não interessa qual elas não cobram taxa nenhuma para abertura e você pode ir lá, tem consultores que você pode entrar em contato ele te diz, olha, é, invista nisso, nisso, nisso, essa, com esse valor e você consegue investir a partir de um real, de dez reais. Tem empresas que têm ações de R$7,00 e pagam dividendos. O que é que dividendos? É o retorno. A gente fala tanto, ah, os acionistas da, das grandes empresas, da Petrobras, da Vale, da Alcoa, é gente como a gente, eles começam a investir hoje. Tem milhões de investidos, mas começaram a investir com um pouco. Mas eu quero chamar sua atenção: é quando você começa a investir, alguma coisa muda na sua cabeça. Quando você nota que aquele dinheiro que ficaria parado na poupança ou na sua conta corrente, ou que você já teria, ou que você já gastou, você vê que já rendeu lá 20 reais, rendeu 30 reais. Isso dá um estímulo para a gente, porque quando você investe e vê o retorno, você fica estimulado a fazer mais. E tem um detalhe, gente, juro composto. Nós nunca fomos ensinados o que é um juro composto. A gente só sabe juro composto para pagar juros da nossa dívida, de cartão de crédito, de financiamento. Mas você já imaginou o juro composto, a bola de neve que se torna, no seu investimento? Porque se você colocou lá... 10 reais e rendeu dois reais, então quer dizer, já são 102 rendendo. Daqui a pouco são 106, aí você vai pôr mais um pouquinho, a hora que você vê, virou uma bola de neve positiva. Então faça isso, Eu não estou falando para você sair correndo e investir em um monte de ações dessa empresa, daquela. Invista um pouquinho ali naqueles fundos fixos, na, o fundo variável que são as ações, um pouquinho tem ali a sua liquidez caso você precise, mas invista. Investir não é coisa para gente rica. O brasileiro não foi programado para ser rico, então mude essa história. Você sempre foi ensinado, não, isso é coisa para rico, é para quem tem muito dinheiro, é, isso é coisa dos gringos. Não, nós temos que receber nosso salário, se a gente não fizer dívida, a gente não vai ter nada. Isso é mentira, você não precisa dívida para ter alguma coisa mentira a ah, pobre só tem as coisas financiar mentira uma coisa que eu tenho aprendido e uma família de investidores eles falam muito isso é, eu aprendi a controlar o meu ego então o que, que é isso aí eu fui começando a analisar muitas vezes você quer não eu quero comprar esse tênis aqui mas precisa comprar esse tênis fazer essa prestação não é melhor eu guardar e investir, eu vou ganhar X valor investindo, depois eu vou com o investimento e compro lá à vista. Então é esse raciocínio, é esse pensamento que vai te deixar melhor financeiramente do que você normalmente está. Então, mais uma dica: invista o valor que for, separe lá no seu pagamento, não interessa se é muito, se é pouco, se é 100 reais, se é 50 reais, mas todos os meses. Invista esse dinheiro. Invista não na poupança, que poupança você está deixando o dinheiro lá parado que o banco vai usar. Invista nesses meios de investimento que eu te falei, que são hoje N investimentos à disposição de qualquer brasileiro. Beleza? Porque eu acredito que a saúde mental também passa por essa área. E você vai poder abençoar muitas outras pessoas com mais dinheiro. <risos> Tchau. Até o próximo vídeo. Fique seguro.